Me encontro distante Me encontro distante Te encontro distante Sai, tentação da minha cabeça, tô pedindo pra que a minha mente te esqueça Sai tentação, sai da minha cabeça, tô pedindo pra que a minha mente te esqueça Eu peço que entenda, eu vou evitar, teve tanta coisa ruim, prefiro nem lembrar Mas onde eu vou se costuma estar, me dá motivo pra querer voltar Não pra você ao seu lado, não eu eu quero ficar de boa, eu vou voltar pro meu lar E se eu pegar o celular vai ser pra bloquear O que me lembra você eu vou deixar pra lá Inclusive aquele lugar Inclusive aquele lugar da minha cabeça, tô pedindo pra que a minha mente te esqueça Sai tentação, sai da minha cabeça, tô pedindo pra que a minha mente te esqueça Sou sonhador, eu vou confessar, às vezes tenho saudade do que a gente nem viu. O anil é bom porque faz levitar, mas quem vive de saudade Mas eu sou mais seu, pode confiar, eu não vou te difamar. Não foi tempo pedido, a gente aprendeu Não guardo rando Eu só vi Eu só vi quem insistia a me ferir. Sai, tentação, sai da minha cabeça. Tô pedindo pra que a minha mente te esqueça. Sai, tentação, sai da minha cabeça. Esqueça